Oi, gente. Sub aqui é o uma cena da English Experience. E mais uma vez eu trago para vocês um vídeo diferente, de um novo formato aí. E agora é sobre os lugares mais lindos, os lugares mais incríveis dos Estados Unidos. Exatamente gente, né? A gente que é apaixonado pelo idioma inglês, a gente sabe que lá tem um monte de lugar, que às vezes no Brasil a gente também tem lugares bonitos, mas pelo fato do clima ser diferente, a geografia ser diferente, acaba chamando um pouco mais a nossa atenção do que no Brasil, porque a gente tá tão acostumado. Então, o vídeo de hoje é especialmente para vocês que gostam de paisagens diferentes, deslumbrantes, para a gente poder, poder conhecer um pouquinho mais os Estados Unidos. Mas antes de continuar aquele ritual básico de youtuber, né? Eu, eu brinco que eu não sou youtuber, mas vai que um dia eu me torne. Então, já deixa seu joinha aqui no vídeo, já se inscreva no canal, caso não está inscrito. Compartilha o vídeo aí com todo mundo, com coleguinha, com contatinho, com amiguinho, com cachorrinho, com doguinho, com, com todo mundo, gente. Que aí o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando para mais pessoas e o YouTube entende. Ó, oh, esse vídeo aí é bacana, deixa eu entregar para mais gente aí. Beleza? Estou contando com vocês, gente. Então vamos lá, o primeiro lugar aqui é um lugar na Alasca. Eu particularmente gosto muito de neve, gosto muito de montanha, de gelo. Então não poderia faltar a região fria, a região cheia de neve. Esse local aí é o Parque Nacional dos Fiordes de Kenai. A galera que vai pra lá gosta muito de fazer caiaque, só que é um caiaque um pouquinho diferente. É um caiaque pelos icebergs do lago Bear. E eles também vão muito no hard ice field, o maior campo de gelo contínuo dos Estados Unidos, isso mesmo, gente. Bem, é localizado na região sul do estado americano do Alasca e você consegue chegar no Parque Nacional pela cidade de Seward. O parque tem paisagens bucólicas impressionantes formadas por glaciares, montanhas nevadas, lagos e florestas. Além disso, a região também é um ótimo ponto para avistar as luzes coloridas da Aurora Boreal. Você curte a Aurora Boreal se você já viu ou se você gostaria de ver. Essa região aí você também pode conhecer, pode visualizar a tão famosa Aurora Boreal. E a Aurora Boreal ocorre entre os meses de setembro e abril. Um outro lugar muito bacana lá nos Estados Unidos fica em Utah, o estado de Utah, que é o Salar de Bonneville. É, vocês viram que eu estou arranhando um pouquinho meu francês aqui, né? A galera que visita esse lugar vai porque lá tem uma exótica corrida de carros, no deserto, então se você curte corrida de carro, aí pode ser uma boa pedida para você. É um deserto de sal, gente, com mais de 30 mil acres. Em agosto, os aventureiros em busca de adrenalina organizam o um tradicional evento de quebra de recordes de velocidade, sendo que a maior velocidade alcançada em solo pelo homem foi de 1.172 km por hora. Então aí é para uma galera que gosta um pouquinho mais de aventura e de adrenalina, não é mesmo? Esse local agora vai especialmente para a galera que, que é fã do Havaí, que é louco para conhecer o Havaí ou que já foi e quer voltar para lá. Esse lugar aí é o Pali Coast, que fica, como eu disse, no Havaí. Bem, como você pode ver, é uma paisagem deslumbrante e tem uma trilha impressionante que percorre os picos e vales da costa. Então, se você gosta de percorrer aí a pé, andar, tem um pouquinho de emoção com paisagens lindas... Essa aí pode ser uma excelente pedida para você. A Costa na Palha, sem dúvidas, um dos pedaços mais belos da ilha havaiana de Kauai. A costa litorânea é cercada por imensos paredões que chegam a 1.200 metros acima do Oceano Pacífico, gente. É muito alto. E para ficar mais bonito ainda, elas são cortadas por cachoeiras gigantescas. E a agência de turismo que tem lá na região oferece passeios de helicóptero, é né, Para quem está disposto a gastar um pouquinho de dinheiro aí para sobrevoar toda a costa litorânea. Realmente é um lugar deslumbrante e vale a pena a gente conhecer. O próximo local fica no Texas, que é o San Antonio. Bem gente, eu separei esse local aí porque é um pouquinho diferente, eu pelo menos nunca tinha visto nada assim, que é alguns restaurantes que ficam aí na beira do rio, o rio chamado River Walk. Bem, San Antonio se destaca como uma das mais charmosas de todo o país. A cidade foi fundada pelos espanhóis em 1718 e carrega até construções bem preservadas nas missões jesuíticas. Já Riverwalk concentra bares descontraídos, restaurantes, lojas e atrações interessantes que revelam um lado multicultural divertidíssimo. Eu já falei um pouquinho aqui sobre o descobrimento, colonização dos Estados Unidos. Aqui em cima vai aparecer um card agora. Se você quiser conhecer um pouquinho mais falar sobre a colonização, porque os Estados Unidos não foi só colonizado pelo pela coroa britânica, né, teve influência espanhol e francesa também. Clica nesse vídeo aí que você vai conhecer um pouquinho mais porque que essa região aí então foi colonizada pelos espanhóis. E agora nós vamos para a Califórnia, o Parque Nacional de Yosemite. Bem, como não poderia faltar uma bela paisagem, e lá você pode visitar a Cachoeira de Tail durante o pôr do sol quando a luz do sol passa a impressão de queda d'água estar jorrando lava. Meu Deus do céu, imagina que coisa maluca e linda deve ser. Se você é apaixonado por natureza e aventura, aqui está um dos melhores destinos para visitar nos Estados Unidos, pessoal. O Parque Nacional protege mais de 3 mil quilômetros quadrados com paisagens formadas por cachoeiras, vales profundos, sequoias gigantescas e montanhas impressionantes. Por falar em Sequoia, também lá na Califórnia fica o Parque Nacional de Sequoia. Bem, lá você pode acampar no parque próximo aos bosques de sequoias gigantescas, gente. Esse parque aí é famoso por suas árvores de 80 metros de altura. O Sequoia National Park atrai mais de 1 milhão de pessoas por ano. Realmente é um destino que todo mundo quer conhecer. O parque está localizado em Sierra Nevada e sua principal atração é a General Chairman, a sequoia mais alta do mundo, com 83 metros de altura e 33 metros de circunferência sua base. 33 metros de circunferência é como se você colocasse um prédio de 11 andares deitado no chão. Então essa é a circunferência desse, dessa sequoia aí gigantesca. Ainda na Califórnia, nós temos o Lago Tahoe. Vocês viram que a Califórnia realmente tem as melhores e as mais belas paisagens dos Estados Unidos, né? Não é por menos. Nesse lago, você pode fazer um passeio em barco e conferir os cenários paradisíacos da região. Outro destino imperdível nos Estados Unidos, que está localizado na majestosa Cordilheira Serra Nevada, é esse Lago Tahoe, O Lago de Águas Azul Cristalino está na divisa da Califórnia com a Nevada. E tem mais de 100 quilômetros de circunferência. Então, realmente é um lago gigantesco, gente. Esse é um dos destinos dos Estados Unidos mais disputados no inverno por conta de suas pistas de ski e snowboard. E agora nós vamos para Arizona. Conhecer o Horseshoe Bend. Bem, o passeio recomendado aí é você... Com né, um pouquinho de dinheiro sobrando aí, você fazer um tour de helicóptero e também fazer um rafting sobre o rio Colorado. O Horseshoe Bend é um mirante natural com uma vista para os cânions que cercam uma área no rio colorado que lembra uma ferradura vista de cima, por isso a recomendação de você ir de helicóptero, né? né? Gastar um pouquinho, né, gente? O Horseshoe Bend fica dentro do Glen Canyon National Recreation Area, mais ou menos a 8 km da cidade Page e a 10 km do Antelope Canyon. E agora, mais uma vez, nós vamos para o Alas, porque eu já falei para vocês que eu gosto muito de gelo, de neve, de montanha. Então, bora conhecer o Glacier Mandal. Hall. Ali você pode conhecer as cavernas de gelo formado pelas geleiras. O Glaciar Mennenhof fica próximo do Junô que é a capital do estado do Alasca. A geleira tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e é famosa por abrigar inúmeras cavernas de gelo que se formam naturalmente todos os anos. Além disso, é possível explorar as belezas do Glaciar fazendo caminhadas sobre gelo e trilhas que dão acesso a mirantes naturais com vistas impressionantes da atração. Lógico, isso se você não tiver medo de você estiver caminhando e o gelo partir e você cair ali na água. Deus me livre, né gente? Isso não pode acontecer nunca. E agora a gente vai para o Colorado, Aspen. Para mim, um dos lugares mais lindos dos Estados Unidos, porque ali você pode conhecer a Marion Bells, um dos pontos mais fotografados do Colorado, e para quem é fã de neve, como eu disse, de gelo, igual eu, e montanhas, vai se apaixonar. É considerado um dos melhores destinos dos Estados Unidos. Aspen é o principal destino de inverno do país e atrai amantes da natureza e esportes de inverno. A cidade está localizada na base de quatro montanhas que possuem suas próprias estações de esqui. Então é um de leite para quem curte esquiar, quem curte fazer snowboard. A melhor época para aproveitar a neve no um destino é entre os meses de dezembro e janeiro. Então fica a dica aí para você ir para lá em dezembro ou janeiro. Ainda no Colorado, mas agora por um destino um pouquinho diferente, o Mesa Verde National Park. Para quem gosta aí de sítios arqueológicos, essa é uma boa pedida para vocês, hein? Pois bem, pessoal, aí fica o Sítio Arqueológico Spruce Tree House. O Parque Nacional Mesa Verde é um sítio arqueológico nomeado Patrimônio da Unesco, que preserva a história dos povos ancestrais, que viveram nessa região entre os anos 600 a 1300. Essa região aí é considerada a Machu Picchu da América do Norte. O parque nacional abriga mais 5 mil sítios arqueológicos esculpidos em paredões rochosos. E agora nós vamos para Oregon, conhecer o Mount Hood. Essa paisagem incrível, gente, está espalhada pela montanha no lago Trillium. É a montanha mais alta do Oregon e é cercada por florestas, rios e lagos, que podem ser acessados por trilhas agradáveis. Então, se você curte fazer uma trilha, essa aí é uma boa ideia para você. A montanha ainda possui uma pista de esqui que funciona durante o um ano todo. E vocês acharam que eu não ia falar sobre a Flórida, né? A queridinha dos brasileiros. Pois bem, vamos conhecer a Dry Tortuga National Park. Vocês que gostam de fazer um mergulho vão se encantar com essa região aí, porque você pode mergulhar e observar a vida marinha do arquipélago. O parque é formado por sete ilhas paradisíacas, localizadas no Golfo do México. O Dry Tortugas fica um pouco mais de 100 km da costa Key West, em Florida Keys, e tem praias, como vocês viram aí, extraordinárias. Na Dakota do Sul, você pode conhecer o Parque Nacional de Badlands. E aí você pode me perguntar, mas Rondela, o que, é que eu vou fazer nesse parque? Você vai conhecer os Paredões de Bandlands. Com uma beleza exótica, o parque abrange uma extensa área com montanhas de diversas cores, bege, marrom, cinza, amarelo e preto, que formam picos agudos e desfiladeiros impressionantes. Você também pode prestar muita atenção na vida selvagem e a vegetação típica do local, que conta com mais de 400 espécies de plantas. Para vocês que gostam aí de um local um pouquinho mais antigo, que preserva aí a identidade, dos povos indígenas, você pode ir para Novo México e conhecer Taos. Taos, Pueblo é uma vila de adobe habitada pela tribo nativa da região há mais de um milênio, gente. Ela é situada em um deserto. A cidade de Taos é reduto de artistas e artesões que expõem pinturas, esculturas, fotografias, peças de cerâmica e produções multimídia em ateliês e galerias espalhadas nas ruas simpáticas do município. E para vocês que gostam aí de cavernas, vocês podem ainda, no Novo México conhecer a Carlsbad Cavern. Nessa região você pode conhecer as paisagens subterrâneas mais impressionantes dos Estados Unidos. São 350 quilômetros de cavernas subterrâneas e cânios profundos mapeados, tá? Então você não corre muito risco de se perder lá não, pode ficar tranquilo. Na superfície do parque, trilhas dão acesso a mirantes, vales e mais de 119 cavernas. Entre as atrações... Eu recomendo você visitar o Big Room, um gigante salão com formações rochosas que existem desde a era do gelo, gente. Então é um lugarzinho bem antigo. Agora indo para o Texas, vocês podem conhecer o Hamilton Pool. E aí é para aquela galera que está com um pouquinho de calor lá do Texas, né? Que esquenta, você pode então se refrescar em uma piscina natural com águas cristalinas. A belíssima piscina natural Hamilton Pool é rodeada por natureza e lembra um pequeno oásis. A paisagem fica ainda mais mágica graças à exuberância de uma cachoeira que despenca de uma altura de 15 metros. A atração faz parte da reserva de Balcones Canyonlands, situada a apenas 45 minutos de Austin, então é muito bem localizado e de fácil acesso. E para vocês que curtem uma viagem de trem, sentir aquela sensação do passado, vocês podem ir para o Colorado conhecer Durango. Pois é, aí você pode fazer um passeio de trem, pessoal. Durango apresenta aquele clima de faroeste que vemos em filmes hollywoodianos clássicos, com montanhas, rios e herança do velho oeste. Durango tem a arquitetura rústica das cidades fundadas após a corrida do ouro. A natureza é exuberante e instiga viajantes que buscam novos destinos cheios de belezas naturais. E lógico né gente, eu tinha que trazer mais uma vez Deve, Gelo, Montanha, porque você sabe que eu sou apaixonado por isso. Então no Utah você pode conhecer o Park City. E óbvio, a recomendação é você conhecer as montanhas e os mirantes que cercam a cidade. O famoso destino de inverno entre os americanos, Park City, conta com mais de 300 pistas, 41 teleféricos, mais de 700 quilômetros de trilhas de caminhada e ótimas opções de hospedagens. Apesar de um destino de inverno popular, a Park City respira a natureza e pode ser visitada durante todo o ano, gente. E por último e não menos importante, o nosso querido Arizona, você pode conhecer o Antelope Canyon. E lá você pode visitar os canyons Upper, o The Crack, e o Lower, The Corkscrew. O Antelope Canyon é um desfiladeiro com paredes rochosas que foram esculpidas pelos ventos e pelas chuvas há milhares de anos. O cenário desértico remete a uma paisagem lunar com tonalidades alaranjadas. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aí algumas paisagens que me chamam a atenção, que eu gosto, e eu espero que você tenha gostado também. Lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha, e coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, qual foi a paisagem que mais chamou sua atenção, ou que você já visitou, ou que você gostaria de visitar. Coloque nos comentários também, sugestão para os próximos vídeos, para eu poder gravar e trazer mais coisas aí dos Estados Unidos, da Inglaterra, Canadá, Austrália, enfim, qualquer país que fale inglês, ok? See you guys, bye bye!